Oh, oh João, a Jusbel paga, <risos> oh Delta, a Jusbel paga. Como é que é a malta do Aço? Estamos aqui novamente de volta à nossa velhinha casa de RP Performance. Vemos aqui com o nosso Ibiza. Porquê? O que é que se passou aqui? Tenho aqui o um material e eu já vos vou mostrar. Sabem que carro de gajo é sempre até a última, né E a minha mulher disse, epá, estou a ouvir aqui um barulho e tal, e não sei o quê. E o Aço deixou de funcionar. Então, a polia aqui do AC, tipo, desapareceu, completamente desapareceu para acompanhar o tensor da correia de acessórios também desapareceu e o carro ficou só trabalhado trabalhar na bateria que tinha, saltou, saltou tudo basicamente saltou tudo, está aqui a correia, a minha mulher ainda, ainda, ainda apanhou a correia ok, teve, teve a inteligência de ir apanhar a correia mas já está aqui toda danificada e vamos pôr este kitzinho novo Porquê é que eu disse que vos ia explicar isto aqui? Porque uma vez que a poli do compressor desapareceu, partiu-se toda, eu fiz a encomenda à Auto Parts e pedi esta poli. O carro já está, não trouxe o carro hoje, o carro já estava aqui, tanto que vocês veem que já tem a tampa desmontada, já está aqui parte desmontado. Porquê? Porque supostamente eu tinha pedido a peça e a peça é, é errada. A peça certa é esta, aqui o nosso amigo Nelson vai, vai explicar melhor, esta peça é compatível mas com outros modelos de ar condicionado, é assim, de compressor, é, explica assim. lá melhor, melhor que eu. Okay, vou tentar explicar isto, mas assim, rápido, que também não sou muito entendido nesta matéria. <risos> e não tens muita paciência. Você, paciência, você já tinha saudades do um mau feitio, é? eu já disse, é, mas nunca mais depois de fazer vídeos ao mau feitio, não. Estava com a de... chateados, ah? nós. estávamos chateados, estávamos chateados. Não se pode ver e é, ia... não, não dá para chatear com um gajo que já é malfeitio. É impossível. Gente... é impossível. Então explica lá, desculpa lá ter interrompido. Isto é para as versões um pouco mais recentes, embora tenham um de dense na mesma, mas tive alt... tiveram alterações. Ok. Na qual, normalmente nos sites, aparece que dá tanto num para o outro, mas na realidade não dá. São diferentes, aliás. Se filmares aqui, percebes que o início de rosca é de uma forma, este. Sim. E se formos ver este, é estriado. Okay. E, yeah. e, e é diferente. Pronto. Pois Porque eu no você... site deu-me isto e eu manejo isto logo. Pronto. Mas os sites às vezes são... as, as, as referências. As referências, isso. Casam, mas não casam no carro. E depois a gente não consegue. Depois há divórcio. Depois há divórcio. Já <risos> há, há, há, divórcio. há Ah, mas é cá diz que dá. Pronto, dá, dá, mas não dá. Não <risos> então, vale pronto, essa é cravada, é diferente, é um sistema diferente Exatamente. deste, é? A diferença é que nesses consegues arranjar cá fora na concorrência com a Poli e estas não consegues arranjar com a poli só arranjas mesmo esta peça e tens que fazer depois o cravamento aqui de... estes pinos e essas coisas que trazes aqui, tens que fazer esse cravamento é diferente, normalmente estes avariam as polis, estes avariam os compressores temos que, que aqui fica mais em conta, fica de... mais em conta ter o um compressor bom um compressor antigo, aliás nós temos aí mais dois Ibizas e todos eles que é aqueles dois ali? Pronto, um deles é o Mel, o outro é do nosso técnico e, hum, todos levem este compressor, não é? Todos têm este compressor, nenhum deles tem este Ok, vocês vão perguntar os preços Isto foi material da Autopartes Foi 31,22€ E este kit completo da Gates Que já vem com correia E o esticador, tensor olá, Pelo olá. nome mais técnico, tensor Tensor passador. Tensor passador. <risos> já, vem tem de, que... Tem que, já vem tudo tudo incluído. Mas sem é... sinónimo que eu não sabia. É, é. E agora, agora ensinaste-me a mim e aos meus seguidores. Tem 35.06. Pronto, agora estamos... O mau vai agora pôr a mão na massa. O mau vamos montar isto? Tem uma vontade que é grande. <risos> e ainda por cima assim, ao final do, do dia, mesmo aquele gajo que chega mesmo tipo ao fecho. Met... Podes dizer assim para a câmara, até metes nojo. <risos> vai, bora lá. <risos> já está aqui a poli, como veem, é bastante diferente desta, é? os homens têm razão de me chamar nomes, a dizer que eu nunca acerto <risos> nas, nas peças. Uh, já está aqui, cravadinha, terás estes coisas para martelar e encaixar, enfim, bem difíceis por sinal. E na bocado esqueci esqueci de dizer que estes preços deste material, foi tudo da Auto Parts, como eu disse, mas eu, depois vou deixar, mas eu depois vou deixar na descrição as referências dos materiais, vocês já sabem é só ir ao site copiar e colar e aparece logo diretamente, chegando na área à procura, por matrícula, etc. Eu ponho logo, para ser mais fácil vocês identificarem. Auto parte Logística, Auto parte Logística, Yuri, enganou-se. Agora uh, podes até frisar já aqui a diferença de um compressor Poli. Ah, então explica lá tudo, explica lá tudo, é que vai explicar, não sou eu. A diferença eu. é que esta Poli, neste caso, seria por um compressor destes. Um compressor que é também de Ibiza, não é? Também é de Ibiza, aliás. Aqui é a referência. Yeah, ok. E essa Poli já dava nesse? esta poli seria a certa indicada para este por esse compressor, era chegar e montar Exatamente. e aquela não dá neste, só e dá neste dá okay. porque esta trabalha com parafuso de 6mm aqui e este trabalha com 8mm okay, então para a malta que quiser ver a referência a referência deste compressor, veja se vocês conseguem ver leva esta referência de poli okay? portanto se tiverem esta referência é esta que vocês metem. Confirmem depois no sítio que a gente agora vai montar a minha certa. E esta, ou seja, esta, se for a ver. Caso aí que é uma maravilha. Seria a certa. Top. Então vamos montar a minha? Exato. Está calor. Está muito calor. <risos> Vamos agora. Aí, tá. Não vais saltar daqui. E depois eu pago o take. Se correr mal, eu pago o take. <risos> Vai saltar daqui. Venda farm. É impecável, pá. A maneira sai Até fica esparvo com o meu 130. Olha aí a ventania do AC a trabalhar. Top. Está fisquinha aí dentro? É que cá fora está-se pior. Está mesmo bom. <risos> aqui está mesmo bom. Está bom, estás a ver? Já temos fisquinho. <risos> olha para ele dentro do Ibiza. Contente? Vou <risos> Mas vou eu? Não. <risos> aqui. Olha aí o pintinho acho que para outra vez. É que de maluco, olha para aquilo. Para rodar ali não há patrão. Já temos aqui o John. O João está à volta monta a montar cavas da roda. Já temos ar-condicionado. Já temos correia, já temos tensor. Está prontinho para a minha estimada, é arrancar outro tensor outra vez. Não sei o que é que se passou ali, mas falta aqui peças. Neste tensor deve ter agarrado o rolamento ou uma merda assim. E Bum! salto tudo fora. Está pronto para mais 300 mil km já João? Ou mais. Ou mais! É, fiques maluco, pá. Está feito? Está feito. Está feito? Feito e satisfeito? Não, falta, falta aí a tampinha. Só para não se constipar. Para não-se constipar, estoque é stock, companheiro. Estoque é stock. Já me bem basta, acho que eu tenho. E o gajo. Stock é stock. Que tem da lustria e tudo estás a ver? Vê ver-se logo quando tu gostas de carros que tu gostas pá, é o Ibiza pá é o Ibiza pá é, tá-te tá no sangue pá é o Ibiza, é um TDI é um TDI, é um TDI. bem, isto está feito, está finalizada aqui a intervenção do no nosso Ibiza TDI ar condicionadozinho já tem, tensorzinhos novos e depois esta oficina, esta oficina tem uma coisa que a gente pode fazer que é assim a gente pode, pode pagar em dinheiro ou pode, pode pagar aqui com a Josebel, com a Josebel. está aqui a Josebel, o Nelson Nelson, quem te vai pagar hoje é a Jusbel, se é que me entendes se, Vocês trazem uma Jusbel no carro, se tiverem que ir para, para pagar oh, oh João, a Jusbel paga Oh Nelson, a Jusbel paga Bem, Isto é o que dá a ter um, um carro de uma mulher que é cabeleireira, não é? Isto é para fazer os penteados, a Jusbel Olha para ela olhar para ti Olha para ela olhar para ti Bem, mas agora fora a brincadeira. Está finalizado mais um serviço aqui na DRP Performance. Como eu já frisei noutros vídeos e algumas histórias, se não conhecem, se nunca vieram, venham pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez, para não dizerem que é o Ior e tal, só falo, é. Então vocês vêm a ver e vêm ver pelos, próximos, pelos vossos próprios olhos se eu falo verdade ou se falo mentira. Pá, sem testarem, não sabem. Muito obrigado aqui ao amigo Nelson. Nelson, desculpa aí estas intervenções. Não assim de repente, mas eu não tive culpa de ter saltado aqui e as peças de esticam não tive culpa, este carro nem é meu este carro nem é meu, portanto... portanto, desta vez tenho desculpa, vá, fiquem bem, vou deixar na descrição o link aqui da DRP Performance se precisarem de informações, mandem mensagem para o homem que o homem trata, trata de vocês e pronto, em último caso, trazem a Jusebel, trazem assim uma Jusebel que ela ajuda-vos nas contas. Bem, fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo.